Aí pessoal, dá uma olhada aí no estádio Willy Davis Ah, não vai ter jogo hoje não, hein? Jogo cancelado Uma piscina Que tal? Essa piscina Vai ter jogo de... Jogo na água hoje Eita, meu Deus